Oi. Say hi. Hi. Hi. Say hi. Hi. <laughs> hi. Tamo nem. começou a me dar uma fome Inacreditável Então vou parar aqui na padaria Pra comprar alguma coisa pra comer Sim, eu tô toda preta, gótica E eu vou na padaria A piada do make pra ir na padaria É real Cheguei no teatro Vou comer meus sanduichinhos aqui é, Se Alguém da orquestra já assistiu esse vídeo É por isso que eu cheguei atrasada, tá? Porque eu fui comprar um lanche e eu vou comer agora Hum. Ah, eu também queria pedir desculpa pro Léo Porque eu tô com a tua partitura Eu vou chegar atrasada e tu vai ficar meio desesperado Mas, amigo, eu vou chegar, entendeu? Olha o que eu tô tomando Parece isso hum, Refrigerante de Guajará Eu não tomo refrigerante, mas quando eu vi Eu tinha que beber Mano, melhor refrigerante. Refrigerantes regionais. Vocês são tudo. Agora eu vou parar de gravar. Vou terminar de comer. Daqui a pouco eu vou entrar no teatro e vocês vão ver mais alguma coisa. É. Por isso, vem? cuidado, para guia pelo contrabaixo, que ele vai dar sempre o primeiro tempo, aí no caso para não começar a correr demais tá? Ah, isso, sempre o teu, tua mão esquerda ali, ele vai entrar junto com o baixo aqui, no compasso 9, por exemplo compasso, todos, todos os compassos vamos lá de novo 3, suave, tá? que é o charms que vai fazer, tem que ser bem baixinho 3, 4 O piano pode deixar na alta tá é só a orquestra doze e um e dois e três quatro quinze chave dois Mais piano, mais João tá, por favor Isso Isso, tem que dar um apoio para orquestra pra mim, por favor essas colcheias Vocês podem dar uma ênfase maior, tá? Não aumenta o som não Deixa o som mais natural possível Dois Essas dois harpias pode até dar mais ênfase tá? E pode tocar um pouquinho mais forte tá? Vocês vão ouvir ela Legal, beleza Vamos lá, vamos passar o chimesco agora Com Carol Of Bells A Jéssica disse que passou o carol com vocês, certo? Ela já me passou o andamento, ela disse que é bem, bem tranquilo, né? Então, dá okay. tá pra legal. Okay. Okay. A é ligeira, aí você dá a entrada. Okay. Tá? Então, para quem não estava no ensaio ontem, é, ele vai fazer quatro compassos antes. Piparira, piparira, piparira, piparira. Pipa aí que ele vai dar a entrada pro violino 3 e. soprano E aí que começa a contagem. Primeiro tempo do compasso. Então ele vai fazer quatro compassos fora do que está escrito. Tá? Beleza? São quatro vezes só. Ok? Vamos lá de novo. Eu vou avisar Eu e vocês entram. O... A cara. Calma, pampa, pampa, pampa, clarinete, tan, tan, tan, tan, tan, É Lembre-se que é. a partir do momento Em que eu der a entrada Para vocês atenção, Na hora que ele começar Não tá a partitura ainda A partitura só começa para vocês Na hora que o primeiro da orquestra aqui tocar Entendeu? O que está que acontecendo ali? Que Entraram contando, vamos lá Sáx, papá, cento e cinquenta e nove, um um, dois, flauta, tan, E ele está na entrada da é Pouquíssimas pessoas vão pegar essa referência Olá! Sou Agora eu tenho uma softbox improvisada. Então, gente, esse vídeo aqui é pra encerrar. Tô gravando esse trechinho pra encerrar o vídeo. E aí também tem um outro vídeo, um outro vlog orquestral que eu gravei. E aí eu não editei e não postei. Parabéns pra mim, só que não. E aí eu também vou postar esse vlog orquestral. só lá tá querendo fugir daqui. Vou postar outro vlog orquestral. E espero que os próximos vídeos eu consiga, tipo gravar e editar em tempo hábil, né? Num contexto que faça sentido. Quem cair no meu, meu canal de paraquedas não vai entender nada, porque tem um vídeo postado em dezembro que eu gravei em julho. Desculpa! O que foi, celular? Você não sentiu minha falta? Eu fui pro ensaio e você não sentiu minha falta? Eu fiquei fora por, tipo, uma hora e meia e você não sentiu minha falta você quer sair daqui de perto de mim. Eu não tô te entendendo. Eu quero que meus por que, que meus gatos não me amam assim? Por que, que vocês não me amam assim muito? Então é isso. Vou me despedir de vocês aqui com esse vídeo rapidinho. Tô voltando aí a gravar. Quero muito voltar com o meu canal. Gente, vocês não estão entendendo, assim. O nível que eu quero voltar pro meu canal, assim. Sabe? Eu, eu acho que isso é muito pra de quem tem canal. Você para e aí você começa a consumir muito conteúdo de YouTube e aí você fica louco querendo voltar. Mas aí, aí você volta, posta um vídeo aí você some de novo. E... Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!